Sou Carmen Gil, mulher, cisgênero, branca. Estou usando uma blusa branca, um lenço colorido e, ao fundo, a logomarca do Portal do Bicentenário da Independência. Participo do portal com o grupo de pesquisa do LIST, Laboratório de Ensino de História e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno um projeto interinstitucional intitulado Criação e Autoria materiais didáticos de história. E nessa grande rede de pessoas e instituições, são quase 30 grupos de pesquisa que estão construindo o portal do Bicentenário. Apoiamos o portal como uma possibilidade de socializar o que criamos nas escolas e nas universidades de todo o Brasil. E como as publicações do portal elas são abertas, você pode remixar, transformar e criar novos materiais para esta rede colaborativa de criatividades. Participe você também, envie as produções do seu grupo e faça parte.